E, principalmente, por enfocar e contextualizar a minha região, que é a região serrana. Uma coisa que sempre me incomodou, dentro da história de Macaé, dentro da memória, dos memorialistas, e todos aqueles que escrevem sobre história e memória do município, sempre me incomodou, a Serra não tem como protagonizar em momento nenhum essa história. Eu, quando vim para cá na década de 2000, no ano de 2000, as pessoas aqui não achavam que a região serrana tivesse inserido no contexto da história do município. E eu sempre falava, a documentação que tem aqui na Serra é uma documentação muito antiga. E eu não consigo identificar a documentação mais antiga aqui no município, que vem da cidade. Então tem alguma coisa errada nisso aí. E eu vou tentar provar isso. Né? Que, que a Serra tem uma, tem um, protagoniza um momento da história significativa de Mataé. Aí, nesse momento, foi um momento que eu cresci muito o meu conhecimento, e aí eu fui, na minha dissertação, na meu TCC, eu comecei a defender uma, uma coisa, eu comecei a perceber, sempre senti uma atração pelos cemitérios, os cemitérios sempre me atraíram, né? porque eu sempre achei o cemitério do rico, em, em, em arte, aquilo né? sempre me, me tocou com muita profundidade, eu sentia um certo medo, porque as pessoas colocam medo na gente, mas eu achava muita beleza para ter medo. Né? daquelas coisas? Muita paz e muita beleza. Eu conseguia ver as esculturas maravilhosas. E eu comecei a perceber, em determinado momento da minha infância, que aquelas esculturas que, que eu via no cemitério, eu também começava a ver em filmes sobre Roma Antiga, sobre Grécia. E eu começava a ver esculturas muito parecidas. E eu falei, tem alguma coisa. E isso ficou na minha cabeça. Até que na, na, eu resolvi estudar no TCC, eu resolvi fazer né, os cemitérios como fonte de pesquisa para a história local. Foi uma coisa, não passança assim, bem, bem bruta, né? Porque foi o um TCC né, e larguei para lá.